legislação de drogas, o nosso Código Penal, todos falam de condutas habituais e reiteradas. E o STJ mesmo, ele já decidiu por diversas vezes, isso é uma jurisprudência que nós estamos incorporando ao nosso diploma legal para tratar desses crimes contra o patrimônio, ele diz que quando houver a reiteração criminosa, ou seja, a prática reiterada, ou habitualidade delitiva, ou quando ele faz do crime profissão, não se aplica o princípio da insignificância. Esse princípio da insignificância é o que traz também uma excludente da ilicitude. Por isso que não tem também nenhum cabimento retirar essa palavra, a reiterada, devemos mantê-la, para que haja uma punição maior para quem não comete o crime numa eventualidade para poder estar é, fazendo com que haja é, comida na mesa. Nós estamos tratando aqui de roubo. Roubo é obter vantagem alheia, obter a coisa alheia através da violência ou grave ameaça. E essa pessoa que comete esse tipo de crime, ainda mais de forma reiterada, deve ser punido sim com o rigor da lei. Por isso, peço que, man... que votemos sim pela manutenção do texto e rejeitemos o destaque.